Infelizmente ninguém vive para sempre. Por mais doloroso que isso seja, as pessoas que nós amamos um dia partirão deste mundo. Então surge uma pergunta, você tem aproveitado o tempo com as pessoas que você ama? Eu vejo muitas pessoas perderem tanto tempo com brigas sem fundamento, com prioridades vazias, com falta de sentimento. Não espere para levar flores a quem não pode mais recebê-las. Beije, abrace, diga que ama, faça carinho, perdoe, viva o hoje, pois o amanhã é incerto demais para não fazermos as pessoas ao nosso redor mais felizes.